Bom dia a todos, eu sou Maurício é, hoje nós estamos aqui, nós vamos fazer um vidinho aqui mostrar as variônicas aqui é um produto que nós que nós é, temos pessoal que tiver interesse nelas a descrição está embaixo aí do vídeo e também mostrar para os amigos como é que é elas ela é feita toda de metal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 na outra paisagem, a parte traseira dela, e também nós já vamos encerrar esse vídeo e vamos ao vídeo, Bom, boa tarde, sou Maurício Mococa, hoje eu vou fazer uns vidinhos, um vidinho aqui da Zariônica, que é um material que nós produz ele, e o Edson aqui é que vai gravar, então vamos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 Então, a logo nós vamos estar com o outro modelo 3 também. Que nós vamos apresentar juntos. Elas têm a, a parte de embaixo que é a câmera que é conosco. Você pode pôr o testemunho, pode pôr topado, subir, ouro para caçar ouro, diamante para caçar diamante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 e o Edson aqui que vai gravar então vamos pegar as inteiras essa aqui são as variones é um material que nós fabricamos e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 da paisanha, a parte a parte traseira dela e também nós já vamos encerrar esse vídeo e vamos ao vídeo <música>